Mano, acabou a ladainha Chega de cursos caros por aí Que não dá suporte nenhum, tá? Eu quero te mostrar como você vai fazer para ganhar dinheiro através da internet De uma forma muito mais simples, olha só Quero te mostrar aqui os resultados de alguns alunos Que é dentro do meu grupo, tá? De alunos do Telegram, olha só o resultado deste aluno aqui 7 mil reais Podemos pegar vários e vários resultados, olha só 140 reais de comissão aqui desta aluna E por aí vai, mano Aqui os alunos metem bronca na parada o dia inteiro, ó, ó. O tempo todo metendo bala na parada Eu quero te mostrar como você pode fazer tá, para começar a ganhar dinheiro na verdade, de verdade na internet, sem ter que ficar gastando dinheiro, com cursos caros e que não dão suporte nenhum por aí. E no final ainda desse vídeo eu quero te mostrar uma forma de ganho, uma forma que você vai fazer para ganhar dinheiro de forma sólida através da internet. Então não saia desse vídeo que se você entendeu o que eu vou te mostrar aqui agora, os seus resultados poderão mudar totalmente. <música> Olá galera, seja bem vinda mais um vídeo no meu canal, Eu tava terminando aqui agora de gravar umas aulas aqui, uh, tava gravando aqui agora, a câmera tava ali, tô finalizando aqui, tô terminando de organizar umas coisas, não repara a xícara de café aqui em cima, né, às vezes é necessário tomar um cafezinho pra gente continuar ativo na parada de forma rápida. Bom, seguinte, olha só, eu tenho visto por aí, né, várias pessoas têm me falado, inclusive no próprio Instagram, o seguinte, tem questionado comigo o seguinte, Júnior, olha só, cara, eu já cansei de comprar cursos por aí na internet que ensina coisas rasas e que não dão suporte nenhum e que não sei o que e tudo mais, E aí, às vezes as pessoas até desanimam do mercado por conta disso. Coloca aqui nos comentários, deixa eu entender essa situação, você já passou... Por uma situação parecida com essa? Tipo, já comprou algum treinamento por aí que prometia rios e mundos e tal e tudo mais. Aquela coisa toda e na hora que você compra o produtor não te dá suporte nenhum. Você não consegue atendimento com ninguém. As aulas não ensinam nada assim demais. Alguma situação com essa parecida? Coloca aqui nos comentários se você já passou. Não precisa botar nome de produtor e nome de curso nenhum. Só coloca se você já passou por uma situação parecida com essa ou não. Digo isso porque até comigo já aconteceu, tá? Já aconteceu comigo lá no meu início. Eu comecei em 2017. Eu comprei dois cursos antes de fazer o curso que eu considero assim, que me ajudou pra caramba na época, que foi o FNO do Alex Vargas, não tenho problema nenhum em falar isso daqui. Comprei dois cursos antes que realmente não, não sinto que não foram legais, tá? É, principalmente em questão de suporte. Bom, mas o que, que isso tem a ver com o que eu quero te mostrar aqui agora? Eu não sei se você já está sabendo disso, mas eu quero te mostrar uma coisa muito simples. Chega de comprar cursos caros sem suporte nenhum, tá? Pra quem não sabe, pensando exatamente nisso que algumas pessoas têm questionado por aí, eu pensei, numa man... eu, eu pensei em algo que pudesse tipo, agregar para as pessoas, fazer as pessoas começar a ganhar dinheiro através da internet, mesmo que estivesse começando do absoluto zero, sem ter que ficar gastando dinheiro com cursos caros por aí e resolver essa questão de suporte. Tá? Eu vejo que uma das maiores dores que as pessoas têm é o fato de não conseguir, às vezes, contato com o produtor, não conseguir pegar um conselho, uma dica, um direcionamento, porque, de fato, imagina o seguinte, né? Imagina se lá no meu começo eu conseguisse pegar um direcionamento com um cara que está tendo um resultado 10, 20, 100 vezes maior do que o meu. Com certeza eu teria resultado muito mais rápido. Não é verdade? O que, que eu fiz? Eu criei aqui, olha, hoje os, os membros da minha comunidade apelidam a minha comunidade de Netflix do marketing digital, de Netflix dos afiliados. Porque, olha só, essa aqui é a área de membros da minha comunidade, e ela remete realmente a Netflix, olha. então a gente oferece uma experiência bem diferente para os nossos membros, né? Para os membros da comunidade, olha só, é como se fossem as capas dos filmes, vamos dizer assim, ok? E são módulos, olha. cada módulo tem uma capinha dessa daqui, ó. e o mais legal de tudo é que é o seguinte, tá? Dentro desses treinamentos você aprende uma coisa só, né? Vamos supor, ah, tem um curso que o cara vende que ensina a vender com influencers, tem um curso que o cara vende ali que ensina a vender somente copy e por aí vai. Então a comunidade, eu chamo ela de uma escola, porque dentro da comunidade você vai encontrar conteúdo sobre tudo, olha, sobre como construir autoridade, você vai encontrar conteúdos, por exemplo, sobre influenciadores, sobre stories do Instagram, sobre feed, você vai achar aqui estratégias de vendas, você vai achar sobre Facebook Ads, vai achar sobre copyright, inclusive tem um módulo aqui com Elias Mamã, Google Ads. Então você encontra, sobretudo, funis de vendas e vários outros fatores. E aí, para resolver esse problema em relação ao suporte, eu quero te mostrar o que, que você tem dentro dessa comunidade por R$29,90 por mês. Sim! 29,90. Chega de gastar dinheiro com treinamentos caros que não te dão suporte nenhum, que o conteúdo é raso, que o conteúdo é raso, OK? 29,90 é mais barato literalmente do que você assinar um pacote na Netflix ok? A diferença é que na Netflix você vai só ver filmes, a diferença é que, que nessa Netflix você vai ver filme, e vai aprend... vai... aliás, vai ver filme não, né? vai aprender a ganhar dinheiro, ok? R$29,90 por mês você tem acesso a tudo isso dentro da comunidade. Só que eu quero te explicar outras coisas aqui, ó. presta atenção, quando eu digo que vai resolver o problema da com... de suporte, que é o seguinte, dentro da minha comunidade você tem acesso a duas aulas ao vivo por semana comigo, ok? Duas vezes por semana eu faço aulas ao vivo com todos os membros, ou seja, você tem um direcionamento é, diretamente comigo, tá? Então se você tem dúvidas, você pode fazer essas perguntas diretamente para mim durante as lives, durante as aulas ao vivo, que a gente vai te ajudar. Só que além disso, você tem acesso a um grupo com mais de 1.700 membros no Telegram, olha, eu posso te mostrar aqui ao vivo, que aqui não tem ladainha, olha só, hoje temos 1.779 pessoas dentro do Neste grupo, olha só, a galera troca ideia o dia inteiro, inclusive a galera manda os prints de resultados, então olha aqui, olha, o resultado da Tyre, olha, duas comissões de R$174,00 essa aluna, olha só para você ver, isso é para você ver o quanto que a comunidade, o pau quebra, tá, ó, mais resultados, então sim, mano, o pau quebra, olha aqui, ó, outro resultado da Alessandra, cadê, vamos ver, olha só, R$179,00 de comissão nessa venda dela. Então a galera que troca ideia dentro do grupo o dia inteiro, ok? E seguinte, né? você está dentro de um grupo onde tem mais de 1.700 pessoas buscando os mesmos objetivos Então você não precisa de ter medo de fazer uma pergunta, você não precisa de ter medo de contar o seu objetivo lá dentro Que lá a galera não vai te desmotivar, não vai te jogar para baixo, muito pelo contrário, a galera vai te jogar para cima, Ok? Lembre-se, né? é, os seus resultados é a soma das pessoas com quem você convive. Então esteja em grupo juntamente com pessoas que buscam os mesmos resultados que os seus, ok? Outro detalhe, você tem acesso, por exemplo, ao meu Close Friends. No Close Friends do Instagram eu posto conteúdo umas 3 tá? a 4 vezes por semana no, no, no, no, no Close Friends do Instagram. E além disso, você tem aulas exclusivas gravadas para a comunidade. Então eu vou te dar um exemplo bem simples para você entender aqui, olha só. Aqui nós temos o Se Vira nos 10. Se Vira nos 10 é um quadro onde eu explico alguma estratégia de vendas em até 10 minutos. Eu tenho 10 minutos para te passar uma estratégia de vendas, para te passar algum insight, alguma coisa que vai te ajudar a crescer. Rastro de sucesso, por exemplo, são podcast que eu estou gravando com pessoas do marketing digital que ganharam, que ganham dinheiro através da internet. Então tem vários conteúdos exclusivos gravados. Aqui tem as palestras da imersão que eu fiz em Belo Horizonte. Eu trouxe, por exemplo, Tio Sarva, trouxe o Thiago Gomes, trouxe o Bruno Tastani, trouxe o Marcelo Távora. Tem acesso a essas palestras aqui dentro, ok? Da comunidade. Então, o que eu quero te mostrar é o seguinte, que toda semana você tem conteúdo novo, tá? Inclusive as aulas ao vivo, tá? Que a gente faz duas vezes por semana. Você consegue acessar todas as aulas ao vivo por aqui, ó. Então você clica aqui, ó. Vou clicar para você ver. Você clica aqui e você tem acesso às aulas ao vivo, ó. Então você tem estratégias sobre tudo. Olha só, lançamento como afiliado... É, estratégia de cópia, estratégia para YouTube Então você encontra tudo, mas tudo aqui dentro Olha, produtividade, listas de e-mails Então é o seguinte, aqui a gente não fala somente sobre um assunto O meu intuito é, criar uma, é, é ter criado, né o meu intuito foi criar uma escola, vamos dizer assim de marketing digital para afiliados, que vai te ajudar em vários segmentos. Você quer fazer um lançamento como afiliado? Tem. Você quer aprender mais sobre copywriting? Tem. Quer aprender mais sobre Facebook Ads? Tem. Quer aprender mais sobre YouTube? Tem. Quer aprender mais sobre lista de e-mails? Tem. Entende? Eu quero que você tenha acesso a um universo de conteúdo num preço totalmente acessível que vai te ajudar a ter mais resultados e fazer parte de fato de uma comunidade onde tem várias e várias pessoas ali dentro daquela comunidade, se ajudando, trocando ideia trocando experiências e tendo resultados. E o melhor de tudo também é isso daqui, olha, você ainda ganha uma pulseira da Comunidade Black. Olha só, não sei se está é para você enxergar, ó. tá escrito Comunidade Black 12+, é claro que tem uns requisitos que você precisa preencher para você ganhar, né? Alguns membros já ganharam essa pulseira, já receberam, já estão utilizando a pulseira, né? Por exemplo, a Laís, olha, eu tenho até uma aluna, vou até te mostrar isso aqui. A Laís é uma aluna minha, tem um mês que ela se tornou afiliada, ela não conhecia este mercado, ok? Ela não era afiliada há um mês atrás de nenhum produto. Ela me conheceu, me chamou no Instagram, se tornou uma membro da comunidade Black. E em um mês, escuta isso daqui. Anos, e eu sou a aluna do Júnior Moreira há mais ou menos um mês. Tem 30 dias que eu comecei a aplicar todas as técnicas que eu aprendi lá na comunidade black. E hoje eu já fiz um faturamento de é 716 reais. O que, que você vai encontrar na comunidade black? 700 reais em 30 dias como afiliada, mano. Como afiliada. Aplicando o que ela tem aprendido nas aulas ao vivo e na comunidade black. Ela não perdeu uma aula ao vivo, né? Tem, tem, um, tem um mês que ela entrou, são duas aulas por semana, oito lives. Ela não perdeu nenhuma live, pra você ter ideia. Ela tá presente em todas aplicando o que a gente ensina lá dentro, ok? Tudo isso por 29,90. Por isso que eu estou te falando, chega de cursos caros, que não dão suporte, que não dão auxílio, que tem conteúdos rasos. Aqui você tem aulas ao vivo com o Produtor duas vezes por semana, tem acesso a Close Friends, tem acesso ao grupo do Telegram e mais essa enxurrada de conteúdos dentro da Comunidade Black. Lembrando o seguinte, é só o começo, tá? É só o começo, tem muito conteúdo para subir aqui. A gente está com uma pauta de mais ou menos outros 45 conteúdos para gravar ainda para subir para a comunidade, tudo isso por R$29,90. Então a intenção é que futuramente o preço mude. Porque 29,90 realmente eu acho que é muito barato por tudo que a gente está entregando. Pela experiência que o usuário tem da área de membros e por tudo, ok? Em breve a gente pretende aumentar. Então para quem entra agora, por exemplo, vai continuar pagando o mesmo valor que pagou no início. Então se você entra por R 29, e o preço muda para 49 depois, você continua pagando R 29, Não muda nada, ok? E você tem acesso a tudo isso por R$29,90. Só que tem um outro porém ainda, mano. Olha só para você ver. Quero te explicar aqui sobre duas formas de ganhos ainda que você pode aplicar para você aumentar seus resultados. A primeira, você pode ser um sócio ou parceiro né, da comunidade, que nada mais é você recomendar a comunidade para outras pessoas também se você quiser, ok? A gente não está falando para você ser um afiliado e divulgar somente a comunidade, até porque a comunidade tem conteúdo para você vender qualquer tipo de produto que você quiser. Você pode ser o nosso sócio e você ganha comissão recorrente, ou seja, né, como é um produto mensal, se você fizer 100 vendas, você recebe aquelas 100 vendas mensalmente. Né? Enquanto os clientes pagarem, os clientes que você vendeu efetuarem o pagamento, você recebe o pagamento. Então, se você faz 100 vendas, você recebe aquelas sem vendas. Então, você vai construindo uma renda passiva. Outro detalhe é que você ganha um link de recrutamento de afiliado. Ou seja, se você vendeu para o seu amigo e manda um link para ele se afiliar à comunidade, e ele se afilia através do seu link de indicação, você recebe uma porcentagem sobre as 100 primeiras vendas do seu amigo ainda. Ok, então se você vende para 5 pessoas, e indica essas 5 pessoas a serem o nosso afiliado. Essas pessoas é, se tornam nosso afiliado. Você ganha uma porcentagem sobre as 100 primeiras vendas dessas pessoas que se tornaram afiliadas pelo seu link também. Então são outras duas formas que você tem de ganho. Mas mano, tudo isso por R$29,90. Tudo para você aprender a se tornar um profissional. Não tem mais desculpas, não tem mais desculpas para falar que, ah, eu não tenho dinheiro para entrar no marketing digital, eu não tenho dinheiro para investir num treinamento. Por R$29,90 você vai ter estratégia sobre tudo que você quiser aqui: copywriting, copy. É, e-mail marketing, Facebook Ads, Google Ads, lançamentos e tudo mais. Você tem acesso à comunidade, tem acesso aos grupos, tem acesso aos grupos, não, tem acesso ao grupo de membros, tem acesso às aulas ao vivo, tem acesso à área de membros, tem acesso ao close friends e uma porrada de outras coisas, tá bom? Então, a decisão está basicamente nas suas mãos, tá? Por 29,90 você pode fazer parte dessa família e acabar de vez com essa falta de resultados, destravar de vez as suas vendas Através da internet. Então é o seguinte, vou deixar o link da comunidade aqui na descrição desse vídeo. Se você quer saber mais informações sobre a comunidade, basta clicar no link que está aqui abaixo. abrir uma página que vai te explicar todos os outros detalhes que tem dentro. Eu espero de verdade encontrar você lá dentro da, da, da, da, da, do nosso grupo do Telegram e fazer parte dessa família juntamente com a gente. E te espero lá dentro das próximas aulas ao vivo para a gente trocar umas ideias e estourar tudo nessa parada. Então um grande abraço para você, até o próximo vídeo e valeu!